Olá, amigos da comunicação, eu sou Anderson Scardole e esse é o Fala Editor. E a Folha de São Paulo precisa repensar a parceria que mantém com o colunista Anderson França. Isso porque, na última semana, o Anderson França, em sua coluna semanal para o jornal Folha de São Paulo, fez uma crítica, digamos até válida, né? o, o cerne ali da, da, do artigo dele, da crítica, que era questionar o porquê tantos artistas ali do sertanejo, do samba, do pagode, não criticaram o Roberto Alvim, agora já, graças a Deus, ainda bem ex-secretário especial da cultura do governo Bolsonaro, porque fez aquele plágio, né? aquele ali de um discurso de, do, do ministro de Hitler, né? o Goebbels, e aí ele, no artigo, questiona né, essa falta de críticas, falta de posicionamento, por parte de cantoras, de cantores e outros artistas. Uma das artistas citadas nesse artigo do Anderson França é, foi a dupla e Maraíza. Até aí ok, o texto dele eu achei bem raso, por sinal, mas até aí ok, é do jogo, é da democracia, é da pluralidade que a Folha tanto prega e de fato exerce ali em seu time de colunistas, até aí ok, apesar do texto ser bem ruim, na verdade. Mas aí o Anderson França junto ao texto incluiu uma ilustração, ilustração que, digamos, bem pior de qualidade do que o próprio texto dele, uma qualidade bem discutível né, da, da arte, da ilustração, ele colocou uma ilustração que claramente remete à dupla Maiara e Maraíza, sendo que uma das duas é, usando a braçadeira com a suástica. Suástica, que é o símbolo do nazismo. A Folha percebeu o que tinha cometido, principalmente pela ilustração, que repito, bem ruim a qualidade da ilustração, meu sobrinho Gustavo de 8 anos faria um desenho bem melhor do que um cara que é colunista da Folha de São Paulo, desenho horrível, horrível, e associando uma dupla brasileira ao nazismo. A Folha percebendo isso, tirou a ilustração do ar, despublicou a ilustração, o artigo, sendo bem ruim, continua lá, mas a ilustração a Folha já tirou, foi nas redes sociais, foi no Twitter, pediu desculpas à dupla Maiara e Maraísa até porque a dupla se posicionou é, em relação a essa associação ao nazismo e claramente ameaçou processar a Folha de São Paulo. A Folha de São Paulo pediu desculpas, né, errar nesse ponto aí a Folha sabe que errou, sabe que o colunista errou e pediu desculpas. Só que o colunista, o Anderson França, não pediu desculpas. É, criticou, inclusive, a Folha de São Paulo por ter tirado a ilustração bem ruim que ele fez, né, para não falar que foi uma ilustração de bosta. Ele criticou a Folha, seguiu criticando a Maiara e Maraíza, chegando a dizer que a dupla seria... Filhas do Satanás, que as, vo que as vozes delas são vozes do Satanás, partiu para uma, para uma crítica ali de cunho até religioso e boçal. Então, com tudo isso, com essa falta de respeito por parte do Anderson França, com a dupla Maiara e Maraíse poderia ser com qualquer outra dupla, com qualquer outra personalidade, é preciso que a Folha repense a parceria que mantém com ele. Até porque a Folha, se você abrir o site da Folha, a Folha defende a democracia, defende o jornalismo, né? se coloca como um, um personagem central, um agente central da democracia brasileira, tanto que associa a questão de apoiar a democracia com assinar a Folha de São Paulo, então a Folha precisa rever sim a parceria que mantém com o colunista Anderson França, porque não dá para você dizer que é a favor da democracia e manter no ar sem fazer nenhuma crítica nenhum posicionamento mais mais denso ao público ao público que assina o próprio jornal e manter um colunista que associa qualquer pessoa sem ter nenhum nenhum ponto né nada que o justifique ele associar uma dupla qualquer outra pessoa ao nazismo então é isso a Folha precisa repensar a parceria que mantém com Anderson França